Eu não consigo acreditar que você se envolveu com um covarde babaca desses. Uma amiga minha disse, revirando os olhos em uma mesa de guarda. Ele é nojento, ele é horrível. Como ele pode te pedir em casamento e olhar nos seus olhos e prometer tudo aquilo? Quando na verdade ele estava tirando uma com a sua cara? Não dá pra acreditar. Eu fico em silêncio por alguns segundos, enquanto encaro um copo de caipirinha na minha frente. Eu pensei que nunca iria beber tanto quanto nos dizem. Mas estava muito enganada. Em um outro lugar entre o gelo e o morango, eu vejo seu olhar quando me viu em meio a uma multidão. Algumas semanas depois da conversa mais fria que eu já tive na vida. Algumas semanas depois de você vir até mim e continuar me contando sobre a sua meia-verdade. Naquele olhar tinha medo. Naquele olhar tinha tristeza. Naquele olhar tinha arrependimento. Naquele olhar tinha saudade. Naquele olhar tinha amor. Naquele olhar tinha amor o bastante pra uma vida inteira cuidando de mim. Ele não estava. Eu falo em um tom bem baixinho. Não estava o quê? Ela pergunta irritada por ser interrompida em um discurso de ódio a você. E eu ergo os olhos à caipirinha... Quando fala, minha voz sai firme e calma. Ele não estava tirando uma com a minha cara. Ele falava sério quando dizia que me amava. E que iria cuidar de mim. Segue um silêncio que parece uma eternidade. Depois de tudo que ele fez, você ainda vai defender esse covarde? Você não tem um mínimo de amor próprio, um mínimo de amor por si mesma. Eu dou um tapa na mesa do bar. É claro que eu não vou defender o que ele fez. O que ele fez foi horrível. O que ele fez foi frio. O que ele fez foi provavelmente a pior coisa que alguém já fez comigo. O que ele fez foi pegar tudo que duas pessoas podiam querer ter pelo resto da vida e jogar no lixo. Na verdade, foi pior do que isso. Ele só arriscou. Ele só jogou com o destino, com a sorte. Ah, como quiser chamar. Ele brincou com o amor. Ele brincou com a porra da minha inteligência. Acha que eu gosto disso? Acha que eu gosto de saber que ele acha o um mundo em que ele engana pra sempre um mundo bom? Acha que eu gosto de saber que teria passado a minha vida pensando que ele faria nada pra me machucar, sendo que no fundo ele já tinha me machucado há muito tempo? Mas você não vai chamar ele de nojento. Você não vai chamar ele de horrível, não pra mim. Você não conhece ele. Eu conheço. Ele é melhor que isso. Ele é um milhão de vezes melhor que isso ele é melhor. Um dia, eu listei para ele sem motivos que eu achava ele o cara mais legal do mundo. Um deles é que eu sempre poderia confiar nele. É, é. Ainda sobra 99. Ainda sobra o tanto que ele se preocupa com os amigos dele, ainda sobra o tempo que ele gostava, o tempo que ele gastava pensando em surpresas pra me fazer feliz. Ainda sobra todas as vezes que ele colocou a minha felicidade acima da dele. Você está delirando, a minha amiga diz, revirando os olhos. Daqui a pouco você vai falar que pensa em voltar com ele. Eu começo a chorar. É claro que eu não vou voltar com ele, eu digo soluçando. Será que você não entende? Essa é a parte mais triste. Eu não odeio ele. Eu jamais conseguiria odiar ele mesmo assim, eu nunca conseguiria lidar com isso. Eu nunca conseguiria lidar com o que ele fez. A gente se ama e nunca mais vai ficar junto. E, e foi por causa de uma coisa que ele fez. Foi por causa de várias coisas que ele fez. Foi por causa de várias coisas que ele escondeu. Foi por causa de vários erros que ele cometeu. Porque achava que ele podia tudo. Porque era arrogante. Porque achava que ele era o dono da porra do mundo. E nada iria acontecer com o dono do mundo. E ele continua sendo o dono do mundo dele. Mas eu não sou mais parte desse mundo. Então, por favor, não fala mal dele pra mim. Eu não quero odiar ele. Eu só quero sentir menos falta dele.